E aí, pessoal, tranquilo, agora a gente vai para a questão de número 31. Quem não tem a prova aí ó na descrição do vídeo, eu deixo o link da prova, tá? É que tá lá na nossa comunidade Discord, curta o vídeo, se inscreva no canal, por isso aí ajuda demais o nosso projeto aqui, para a gente continuar resolvendo as provas antigas da ESA, tá bom, pessoal? Então, a questão é sobre fração geratriz, dízima periódica, eu já dei uma aula aqui, né? É, sobre esse assunto aqui no canal. E ela diz o seguinte: ó, A geratriz da dízima periódica. Porque quando ele fala a geratriz, ele está falando a fração que gera. Geratriz vem de gerar, né? A fração que gera a dízima periódica. Existe uma fração que gera essa dízima aí, pessoal. Vou até escrever aqui: 0,07, não 70, 07, 07, 07, 07. Então, observe o seguinte, ó, que o que está se repetindo depois da vírgula é o 070707. A gente, para encontrar é, é, a fração de uma forma bem rápida, a gente faz o seguinte, ó, eu vou pegar a parte que está se repetindo. Quem é quem? É o 7, né? Quem é esse número? 07. E embaixo aqui eu vou colocar. Uma quantidade de noves, isso aqui a gente falou na aula, né? E essa quantidade é exatamente a quantidade de números que se repete é, na, no período. Então, eu tenho aqui o zero se repetindo, eu tenho o sete se repetindo. Então, eu vou colocar dois noves, tá, pessoal? Então, vai ser... 7, porque 0,7 é 7, né? Então, 7 dividido aí por 99 de uma maneira bem rápida. Deixa eu mostrar aqui, ver se está certo. Esse gabarito está certo também. Então, o resultado aí seria a letra C, como a gente já previa. Beleza? Então, a gente se vê na próxima aula. Curta o vídeo, se inscreva no canal, tá, pessoal? E vá lá na nossa comunidade Discord para trocar ideias, né informações. que Isso aí é muito legal, muito bacana para esse projeto. Valeu? Então, a gente se vê na próxima questão. Até mais.